Vamos falar nesse vídeo sobre como localizar um azimute no mapa, tá? Lembrando que o azimute é um nome dado à diferença é, do ângulo plano horizontal, né, entre o norte e a sua é, direção escolhida, né? Que vai de 0 a 360 graus, representado por um círculo, círculo completo, ok? Então o azimuth é dividido em graus. Okay. Para localizar um azimuth na carta, se tiver um transferidor, é muito fácil. Né? Basta alinhar o norte do transferidor com o norte da carta. E rapidamente eu coloco o centro do transferidor no meu ponto de interesse, ou seja, no ponto onde eu vou iniciar a minha medição, né, onde eu quero a partir desse ponto identificar uh, uma determinada direção em graus, né, e assim fica fácil com o transferidor eu identificar essas direções, não é isso? Então com o transferidor eu tenho aqui esses pontos no mapa, eu rapidamente identifico que essa direção aqui corresponde, a partir deste ponto, a direção mais ou menos 235. Que essa direção corresponde à direção zero ou 360 ou a direção norte. Né? Que essa direção aqui mais ou menos corresponde à direção de o azimuth de 30 graus. Né? Aqui tem uma, tem uma outra marcação, que essa aqui mais ou menos corresponde a 130 graus, 180 graus. Aqui eu tenho uma outra marcação. 290 graus e assim por diante. Então, com um transferidor eu consigo facilmente identificar um, um azimuth no mapa, traçar um azimuth no mapa. Seja com um transferidor escolar 360 graus, posso usar um transferidor escolar de 180 graus, ou eu uso um transferidor de mapa também, que acaba servindo como um esquadro, né? E eu consigo, através do meu transferidor, de um gabarito, através de um gabarito de mapa, os mesmos resultados. Ok? 180. Né? Zero. 270. 90 graus. Né? A partir do meu marco zero, do ponto onde do meu ponto de partida, eu consigo identificar com o transferidor de mapa também ah, os azimuts que, que eu estou procurando. Mas e se eu não tenho o transferidor escolar, nem um transferidor de mapa? Eu faço o quê? Se usa a bússola. A bússola de mapa, ela também é um transferidor. Não parece porque é quadradinho, né? mas ela é um transferidor. Ao utilizar uma bússola de mapa, a minha preocupação é alinhar, colocar a linha de fé da bússola no mesmo sentido do norte do mapa, ok? A partir deste ponto, a partir do momento que eu faço isso, e aí eu, eu alinho, a minha segunda preocupação é alinhar. Está vendo essas linhas paralelas na bússola? Se chama linha, linhas meridionais. Okay? Essas linhas meridionais elas acompanham o limbo giratório da bússola de mapa. Então, dessa forma, eu alinho o meridiano da bússola, as linhas meridionais da bússola, no mesmo sentido que a linha de fé da bússola, e alinho então, a minha bússola no mesmo sentido que a linha do mapa. Okay? Norte da bússola com o norte do mapa, norte do limbo giratório com o norte do mapa, norte das linhas meridionais com o norte do mapa. Tudo alinhados? Então o que, que eu preciso? É só preciso passar a régua aqui, né, entre o ponto de interesse, o ponto de partida e meu ponto, é meu objetivo. E eu não preciso nem fazer muito cálculo para saber que essa direção corresponde à direção 180 graus. Okay? E aí eu posso fazer isso também. Aí eu quero identificar no meu objetivo está em qual azimuth, qual azimuth desse objetivo em relação ao ponto em que eu estou. É só colocar a régua da bússola alinhada entre o primeiro e o segundo ponto. E em seguida, você alinhar o limbo giratório para encaixar as linhas meridionais da bússola, está vendo? No mesmo sentido que as linhas meridionais do mapa. Linhas meridionais da bússola alinhada com as linhas meridionais do mapa. Norte do disco graduado alinhado com norte da bússola. É, é o norte do mapa. Norte das linhas meridionais, alinhada com o norte do mapa. Enquanto eu estiver utilizando a bússola de mapa como transferidor, né, eu esqueço a agulha. Eu não quero saber da agulha magnética. Não é isso que eu estou utilizando nesse momento. Eu estou utilizando apenas a bússola como transferidor. Então, nesse caso, quando eu faço aqui, voltando, esse alinhamento, eu vou dar uma olhada aqui no marcador. Ele vai me dizer que essa direção, né, para este ponto, deste ponto para este ponto, é de mais ou menos 40 graus. Eu faço a mesma coisa aqui. A lógica é a mesma. Se eu quero saber é, determinar esse azimuth, o azimuth desse ponto de interesse a partir do ponto onde eu estou, novamente eu alinho a bússola, né? no sentido da direção que eu estou indo e alinho o meridiano, as linhas meridionais da bússola com as linhas meridionais do mapa ok? alinhei então o número que que fica registrado aqui vai ser o correspondente da direção no caso aqui mais ou menos 315, 317 graus exatamente 317 graus é o azimuth correspondente deste ponto né, em relação a isso. E assim para qualquer direção. Né? Eu não vou... Eu estou aqui, eu quero vir para cá. Eu vou colocar a linha de fer da bússola no mesmo sentido. Ok? Então eu quero saber qual é o azimuth correspondente desta direção nesse sentido. Faço a mesma coisa. Alinho... O corpo da bússola, a régua, e alinho né, a linha de fé para cá, porque eu vou sair daqui para cá. Mas eu vou alinhar as linhas meridionais e o norte do disco graduado em relação ao mapa, ao norte do mapa. Né. O norte do mapa está para cá, e aí eu vou colocar as linhas meridionais alinhadas com o mapa, as duas linhas, né, da bússola e do mapa. O norte do disco graduado, do limbo graduado, no mesmo sentido do mapa. Dessa forma, eu descobri que essa direção aqui corresponde mais ou menos a 178 graus. Ok? Então, se eu não tenho... Para encontrar um Zemulti no mapa, eu posso usar um transferidor escolar, posso usar... Um transferidor é, do mapa, né, uma escala do mapa. Eu posso usar a minha bússola de mapa como transferidor. Mas e se eu só tiver a bússola militar? Como é que eu faço? Bom, o uso para transformar uma bússola militar em é, transferidor: as regras mudam. Né? Ela não tem o limbo graduado, o limbo giratório. Livre né? a agulha magnética da bússola, ela está presa junto com o limbo. Em geral, as bússolas militares o limbo ele é preso junto com a agulha, e aí eu não consigo é, transformar a bússola militar da em, em transferidor da mesma forma que eu uso uma bússola de mapa, onde o limbo é solto, e aí eu consigo fazer os alinhamentos necessários e usar como transferidor mas mesmo assim dá, dá para usar o que, que você precisa fazer? você precisa colocar alinhar a linha de fé, o sentido da bússola no mesmo sentido que o mapa okay? no mesmo sentido que o mapa alinhar a régua da bússola militar no seu objetivo, ou seja se a linha de fé da bússola está no mesmo sentido que a linha de, que, que, que o norte do mapa, ou seja, o norte da bússola, não da agulha, o norte da bússola no mesmo sentido que a linha que o norte do mapa, e com a régua da bússola alinhada com o seu ponto de partida e seu objetivo, eu preciso então fazer. Um segundo passo, eu tenho que alinhar o mapa e vou virando o mapa até que o norte da agulha, o norte da agulha da bússola, se alinhe com o norte da bússola e com o norte do mapa. Ok? Então eu preciso ter esse alinhamento. Você vê que ele demora um pouco mais. E, o, o, e, e os azimutis que a gente encontra dessa forma não são tão precisos no mapa, nos azimutis no mapa, não são trans, tão precisos quanto com o uso de um transferidor. Mas eu vou tentando, eu vou alinhar então o norte da agulha da bússola com a bússola, e a bússola já está alinhada com o norte do mapa. Ok. Fiz o alinhamento. Ok? Agora sim eu posso usar a bússola como transferidor. A bússola militar como transferidor. Para isso, uma vez que ela esteja alinhada... Você vê como é difícil, né? Tem alguma força magnética aqui que está impedindo esse alinhamento correto mas uma vez que esteja alinhada o que, que eu vou fazer? uma vez que esteja alinhada o norte da agulha com o norte uh, o norte do mapa com o norte e o norte da bússola com o norte é só agora eu posso mexer a bússola para qualquer ponto do terreno e o número que estabilizar aqui embaixo da lupa vai ser o grau correspondente. Então nesse ponto aqui, se o meu objetivo é esse, ou seja, desse ponto eu quero chegar nesse, qual é a, a, a, a minha direção em graus? Eu vou saber a minha direção em graus quando o norte da bússola né, se alinhar com o norte do mapa, ou seja, esse grau aqui é mais ou menos 175. Através da bússola ele me dá aqui é, essa direção entre o ponto que eu estou e meu objetivo, o azimuth 175, ok? eu posso fazer a mesma coisa aqui deste ponto para este no caso aqui eu nem precisaria porque está alinhada com o meridiano do mapa né eu já sei que é zero graus deu mais ou menos aqui 5 graus agora eu posso fazer da mesma forma buscar utilizar a bússola militar de limbo solidário, né? de limbo preso à agulha para determinar esse azimuth no mapa você vê que ele estabilizou norte da agulha apontando para o norte do mapa então o número que estiver aqui na lupa né? mais ou menos aqui, 310 é o correspondente desse azimuth ok? então dessa forma aprendemos aqui três formas de determinar Quasimuth no mapa. Com o transferidor, com a bússola de mapa, com a bússola militar. Ok?